Rapaz a todos, que bom, que prazer estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus para cultuarmos o seu santo nome. Hoje o texto que nós vamos ler está em Lucas capítulo 7, é uma passagem bem conhecida, versículo 11, que fala sobre o filho da viúva de Nain. Eu gostaria de ler com todos vocês vamos ler todos juntos? as versões são diferentes mas não tem problema leia na sua versão Vamos. e aconteceu pois depois e ele a cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade eis que levavam um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus só até aí irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre um dos milagres que Jesus fez que foi ressuscitar um morto e aqui diz, começa dizendo que Jesus estava indo Jesus saiu de Cafarnaum, com uma grande multidão que o acompanhava e quando ele estava passando pela porta Que as cidades eram fechadas né, Com muros e portas Então o Senhor Jesus Quando ele estava passando por ali Estava saindo Um enterro De um filho único De uma mulher Essa mulher ela já era viúva Ela já tinha passado por uma situação parecida Ela já tinha sepultado marido e agora estava indo sepultar o seu filho e uma grande multidão ia com ela era normal naquela época uma multidão acompanhar um cortejo fúnebre e dentro dessa multidão que acompanhava o cortejo fúnebre havia as carpideiras que eram as mulheres que eram pagas para chorar elas choravam porque elas eram pagas não que elas estivessem com o mesmo sentimento de dor, mas elas já eram pagas. Mas ela estava chorando, porque ela realmente estava sentindo uma dor profunda na alma. Primeiro perdeu seu marido, agora perdeu seu filho. Aleluia. E também tinham aqueles que, no meio ali, que tocavam as trombetas. Então conforme ia passando A trombeta ia sendo é, é, Tocada As pessoas iam saindo de casa Iam se agregando à multidão Aleluia. Mas o que eu acho interessante Nesse texto É que a multidão que seguia Jesus Era a multidão da alegria Era a multidão do regozijo Era uma multidão que era Composta por pessoas agradecidas Era uma multidão que era composta milagres de Jesus ou milagre de Jesus e outras que estavam é, querendo receber, precisando receber alguma coisa do mestre e o Senhor Jesus quando vai passando pela porta daquela cidade juntamente com a multidão que acompanhava ele eles deparam com a outra multidão completamente oposta e Jesus, vendo, Jesus percebeu, viu que naquela. Olha, era uma multidão. Né? De cortejo fúnebre. E Jesus viu no meio daquela multidão aquela mulher que estava chorando aleluia. de verdade. Aqui nós podemos ver que Jesus, ele nunca chega atrasado. Ô, oh, maravilha. Jesus hoje está aqui, ele contempla o teu choro. Glória a Deus, aleluia. aleluia. E aqui o texto fala Que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão Ele sentiu a dor daquela mulher O Senhor Jesus, ele continua sentindo, irmãos A minha dor e a sua dor Tem horas que nós pensamos que o Senhor está, está tão indiferente para a situação Que é assim? estamos atravessando, mas não Eclesiastes, capítulo 3, 1 Diz que há tempo determinado para todas as coisas. O Senhor Jesus, ele para a multidão. Imagino eu, todo mundo aí sendo pago. Né? Recebendo para chorar. Outros indo por ir. A falsidade. Quem sabe você que entrou hoje aqui. Alguém está sendo recebendo para ver a sua desgraça. Alguém está sendo pago para ver a sua desgraça Ou alguém, de repente, até bate no teu ombro Olha, eu sou o teu amigo Deus Né, assim? E conta para mim, o que está acontecendo? O que, que você está fazendo? E você está passando por isso? Ó, oh, pode contar comigo que eu sou teu amigo, hein? Eu sou teu amigo, hein? Pode contar comigo, é só na tua frente Aí lá por trás, todo mundo sabe só você é o único que não sabe que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que você está passando. São os falsos. Aí Jesus para. Jesus parou aqueles falsos que estavam ali. E todo mundo parou. O Senhor Jesus é aquele... Que para nos abençoar Ele quebra paradigmas Não se podia tocar em um defunto O Senhor Jesus Tocou com autoridade Primeiro ele falou, mulher não chores Ele quando fala não chores É porque ele conhece o nosso futuro E o futuro dele é um futuro De glória, é um futuro De vitória que ele tem Para as nossas vidas E nessa noite se você está chorando Por algum motivo, o Senhor fala Para você, não chore. O Senhor primeiro consolou Confortou aquela mulher E depois ele deu a vitória Ele quebrou paradigma, mas Ele falou, toma Olha, eu te digo, levanta-te Primeira coisa não só E depois levanta-te Impressionante quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos, pela Jeremias, o Senhor fala, levanta-te, levanta-te, levanta-te, que a vitória, levanta-te, coloque na disposição do Senhor Jesus, levanta-te, faça aquilo que Ele tem mandado você fazer, levanta-te, caminha, que a vitória é certa, Ele vai dar porque é aquele que é fiel, Ele é poderoso para cumprir, e Ele tem prazer em cumprir as promessas dEle nas nossas vidas eu já estou terminando e ele vai devolver o defunto para sua mãe filhos na Bíblia o defunto era filho filho na Bíblia representa sonhos e nós que me chamam a tens, atenção também aqui Jesus está restituindo nesse momento Jesus está restituindo o teu sonho é Deus. Jesus está restituindo a promessa que ele fez na tua vida Independente dos anos que foram, independente dos anos que passaram, é. Ele chega, Ele chega na hora certa. Ele nunca chega atrasado. E uma coisa, Jesus é. um de entrega é. aquele o um filho que estava morto aquela mãe e a bendecir o sepultamento porque eles vão para casa. Não se sabe qual era o nome daquela mulher. Era uma mulher que já tinha tido sonhos, era uma mulher que já tinha construído família, era uma mulher que já tinha seu marido, que tinha seu filho era uma mulher que vivia feliz em harmonia, seu lar vivia em harmonia, aí daqui a pouco daqui a pouco chega o dia mau, chega primeiro o luto, leva seu marido ela continuou ali, porque tinha filho, naquela época quem tinha filho o homem dava o prosseguimento é, é, Tocava, né? Estava no lugar do pai, ficava como chefe da casa. Então a mulher não era desamparada. E aqui, ela perdendo seu marido e perdendo também seu filho, ela ia ficar totalmente desamparada. A não ser se algum parente do falecido marido adotasse ela. Mas caso contrário, seu futuro era um futuro promissor, era um futuro que ela ia ter que mendigar, porque era a lei da época. E o Senhor Jesus falou, não, peraí, não. Mesmo ela não tendo nome, mesmo ela não sendo conhecida pelo nome, ela, ela foi ela conhecida pela desgraça que um dia bateu na porta dela. Quem era? Uma mulher viúva. Sim, isso aí é viúva. É. Meu Deus. Mesmo que ninguém te valorize, o Senhor Jesus deve aquele que te valoriza. O Senhor Jesus ah, Não, peraí, você não vai mendigar não Alguém que está recebendo Para chorar Também vai, vai receber mais não <risos> Alguém que está dando tapinha Nas costas dizendo que é amigo Também vai sair Aí, Alguém que está tocando a trombeta <risos> Espalhando também vai ter que parar, porque hoje o Senhor Jesus está tocando naquilo que estava morto na sua vida e está te dando vitória, receba a vitória nesta noite em nome de Jesus